Deus abençoe, todas essas são as doze tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou, a cada um deles abençoou segundo a sua benção, só para refrescar a memória: o texto fala da bênção liberada pelo patriarca Jacó. Jacó é o mesmo que aparece naquele cenário em que Raquel, ou melhor dizendo, Rebeca, quando dá à luz os seus dois filhos, Esaú e Jacó, Jacó é o mesmo que aparece agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, ele não é o primogênito, ele não tem direito à bênção da primogenitura, e a bênção da primogenitura era algo muito importante. Um primogênito tinha direito a uma porção dobrada. Repare que agora Jacó, ele está liberando uma bênção que ele recebeu lá atrás: só pode dar quem tem. Quem recebeu, tem condições de dar. Quem não tem, não pode e não tem condição nenhuma. De dar. Por isso a Bíblia Sagrada diz que agora Jacó está reunindo os seus doze filhos, as doze tribos, e Jacó vai liberar uma bênção. Aqui nós descobrimos que o pai, ele ama todos os seus filhos de igual modo, e o desejo do pai é abençoar todos os seus filhos de forma maravilhosa, só que os filhos, eles determinam até que ponto eles podem ser abençoados, porque o pai, o desejo do pai é abençoar, repare que Jacó está dividindo as 12 tribos, separando pelos 12 filhos, está determinando, a está determinado a abençoá-los, conforme o seu propósito. Se você ler o capítulo 49 do livro do Gênesis, você vai se deparar com as bênçãos liberadas, a cada um dos filhos de Jacó e o propósito dessas bênçãos, no livro do Gênesis, capítulo de número 25, versículos de número 31 a 33, está escrito assim, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura, e disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje... E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Essa bênção era dada por um pai. O pai, ele liberava sobre o filho a bênção. Quem se lembra do beijo na mão? Benção meu pai, e, ó. Só os mais antigos, digam amém. Eita glória. Muito obrigado, meus irmãos. O beijo na mão e o Deus te abençoe dos pais sempre teve uma importância, um valor muito forte nas Sagradas Escrituras E os antepassados, os nossos pais, os nossos avós, eles gostavam quando os filhos se apresentavam, os netos se apresentavam e tomavam deles a bênção essa bênção era liberada por um pai, o pai tinha autoridade para abençoar. Então, Jacó, ele teve uma família muito grande, o número que contamos é o número de 12 filhos, vou mencionar os nomes e não vou relatar todas as bênçãos para que não se demore muito, mas o primeiro filho se chamava Rubem, o segundo Simeão, o terceiro Levi, o quarto Judá, o quinto Dan, o sexto Naphtali o sétimo Gad, o oitavo Assé, o nono Issacá, o décimo Zebulon, o décimo primeiro José, e o décimo segundo Benjamim. Doze filhos Jacó teve, formando as doze tribos de Israel. Quando Jacó estava perto de partir e se encontrar com seus pais, Isaac e Abraão, a Bíblia diz que ele reúne os seus doze filhos, as doze tribos, a fim de abençoá-los. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 49, versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos de acontecer nos derradeiros dias. Jacó reuniu os doze e começou a selecioná-los e liberar a benção de acordo com o propósito divino. O primeiro filho a ser abençoado é o primogênito, Ruben. Lembrai-vos que o primogênito tem direito à porção dobrada, a uma benção dobrada, algo mais expressivo. Então, o primogênito de Jacó é Ruben. Ruben é um primogênito de nascimento. Ele é excelente em alteza, ele é excelente em poder e deveria receber uma porção dobrada, uma bênção dobrada. Só que se você for analisar o texto sagrado, você vai perceber que Ruben, mesmo sendo primogênito e tendo os direitos, era indisciplinado. E sendo indisciplinado, ele não vai receber a bênção porque lhe faltou a disciplina necessária é aquela velha questão dos pais que sempre corrigiram seus filhos e os colocaram nos seus devidos lugares, agora a Bíblia está mostrando um que tem direito, mas não vai receber porque é indisciplinado, e qual foi a indisciplina de Rubens pastor, para que tal coisa lhe sucedesse, no livro do Gênesis, capítulo de número 35 versículo de número 22 está escrito e aconteceu que habitando israel naquela terra foi Ruben e deitou-se com bila concubina de seu pai repare que o agravo do, do primogênito é tão grande ele se deita com uma das esposas de seu pai naquela época, o homem poderia ter mais de uma mulher, pelo menos nesse período, os filhos de Jacó, eles são filhos, é, dois com uma mulher, dois com outra mulher, um com uma mulher, assim foi a vida de Jacó, Jacó teve filhos com várias mulheres, o primogênito, ele não, ele não percebe, ele não entende, ele não compreende a importância do respeito, e por desrespeitar o seu pai, lá na frente, ele vai colher exatamente o que ele plantou, ou que ele semeou, lá atrás, há uma lei na Bíblia, tão extraordinária, chamada lei da semeadura, o homem escolhe o que semear, só não escolhe o que colher, o que plantar é direito nosso a escolha, Coler já não é o nosso direito, e a Bíblia diz que por indisciplina, ele vai atrair para si aqueles que também são indisciplinados, Por quê? uma pessoa sã, uma pessoa direita, uma pessoa que, que preserva valores, ela vai gerar coisas boas na sua vida, e uma pessoa indisciplinada, ela vai gerar na sua vida coisas que não vai lhe trazer prazer, prestígio ou honra então, a Bíblia diz que Datã e Abirão eram da tribo de Rubem, e eles lideraram a revolta de Corá, aquele período em que Moisés, o profeta de Deus, enfrenta uma batalha com uma rebelião no meio do povo de Israel, repare que esse problema, esse agravo, ele vai sair da tribo de Rubem, por que da tribo de Rubens, porque o mesmo foi indisciplinado, no livro dos juízes, capítulo 5, versículos 15 e 16, o exército de Rubens não atendeu o chamado de Débora e de Baraque para lutar contra os cananeus, olha que grandes problemas começam a surgir na vida de um filho indisciplinado, um filho indisciplinado, um filho que não entende o propósito do pai, um filho que desrespeita o seu pai, ele atrai para a sua vida problemas gravíssimos. Por isso a Bíblia diz, honra o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. O indisciplinado Rubens, ele mesmo sendo primogênito, ele não pode receber a porção dobrada, ele perde o direito, ora, direitos adquiridos que são perdidos ao longo do tempo, porque nós não valorizamos princípios, e princípios na Bíblia são inegociáveis, Deus não negocia princípios, todos os princípios precisam ser respeitados, porque embora Deus seja amoroso, com o um coração extremamente grande, mas ele também é fogo consumidor e também é justiça, e uma das balanças que regem o reino espiritual chama-se justiça, e Rubens, ele não vai passar por nada menos, nada mais do que pela justiça. A sua indisciplina vai lhe trazer muitos problemas. Agora, aparece nesse cenário um filho amado por Jacó, José, o filho de Raquel. A Bíblia diz que quando José nasceu, o amor de Jacó era tão grande por José de modo a lhe conceder, a lhe presentear com uma túnica, uma túnica colorida, que tem uma representação extraordinária na Bíblia, José, ele recebe então a bênção José e Judá, a Bíblia diz assim, Jacó abençoa Judá, dizendo assim, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o teu pescoço, o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão, e Judá será como um leãozinho, um leão, dentre os seus pés, até que venha a Siló, repare que quando Rubens não tem mais o direito de receber, a chamada benção da primogenitura, a porção dobrada, essa bênção, ela vai cair por meio dos filhos de José, sobre José, os filhos chamados Manassés e Efraim, e essa bênção também, ela se estende sobre Judá, e o Senhor o abençoa, e a Bíblia diz que Judá seria como um leão, um leão é um antigo símbolo real, um antigo símbolo de muita expressão, considerado o rei da selva, por conta do seu porte majestoso, o leão era conhecido por sua força e por sua agilidade, então ele tem o poder de conquistar, o poder de dominar, então para estabelecer o território, o Senhor disse que Judá seria como um leão, e é impressionante porque a Bíblia Sagrada nos mostra o Cristo que aparece no Novo Testamento, oriundo da tribo de Judá, Repare que o Apocalipse capítulo de número 5, versículo de número 5 está escrito assim, disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. A bênção se estende agora para uma outra tribo, a tribo de Judá da tribo de Judá, vem o Messias, o Messias, o nosso Cristo, ele aparece como um leão feroz do Novo Testamento, que despedaça o inimigo opressor das nossas almas, mas a Bíblia também nos mostra, que quando Jacó liberou a bênção sobre Judá, ele disse, até que venha Siló, Siló significa o enviado, até que venha o Cristo, até que se cumpra os propósitos do Eterno, no nascimento do Messias, até que venha Siló, Siló na Bíblia também tem uma expressão muito grande, Siló significa o enviado, com referência a Cristo, mas também significa lugar de repouso, na raiz da palavra Shalom, paz, nada faltando, nada quebrado, a Bíblia está dizendo que Jacó está profetizando que no futuro haveria a manifestação do Messias, que veria como leão da tribo de Judá, trazendo o quê pastor? Trazendo descanso e paz ao coração de todas as pessoas que ora residem e estão sobre a face da terra, que recebem o plano precioso da salvação em sua alma, por isso, no Novo Testamento, aparece um cego, e a Bíblia diz que este cego de nascença, ele recebe o toque do mestre, que manda-o lavar as suas vistas, no tanque de Siloé, que quer dizer, o enviado... A Bíblia Sagrada diz que essas bênçãos são liberadas sobre os filhos de Jacó. Jacó também abençoou a Sé e disse assim, o seu pão será gordo e dará as delícias reais. As bênçãos que são liberadas sobre os filhos de Jacó, elas têm significados expressivos e mostram o poder maravilhoso do nosso Pai em acolher a sua igreja e mostrar que a igreja, no futuro, viveria então, um tempo de expressão, por uma paz liberada pelo Messias, por uma bênção liberada sobre o Messias, outro filho, Naftali, Naftali, disse ele, é até engraçado que eu vou dizer aqui, Jacó disse assim, Naftali é uma gazela solta, e ele dá palavras formosas, o que, que Jacó estava dizendo? Naftali terá uma velocidade incrível, ele não será paralisado por nada, ele terá a capacidade de ir avante, e nada vai lhe impedir pela velocidade que ele tem, agora, o filho de maior expressão, que aparece nesse texto sagrado, e Jacó, ele faz questão de usar pelo menos uns três a quatro versículos, para falar sobre a bênção, que é liberada sobre esse filho, chegou a ver de José, no livro do Gênesis, capítulo de número 49, versículos de número 22 a 26, está escrito assim, José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, os freixeiros lhe darão amargura, e os flecharão, e o aborrecerão, o seu arco porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus, teu, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará. E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com todas as bênçãos dos céus de cima. Com todas as bênçãos do abismo que está embaixo. Com bênçãos dos peitos e da madre as bênçãos de teu pai te excederão, as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos, olha que algo interessante, quando chega a hora de Jacó liberar a bênção sobre José, Jacó para, e Jacó dedica um pouco mais a José, eu te falei que Rubens, tinha o direito à bênção da porção dobrada, mas pela sua indisciplina, ele perde esse direito, e Jacó não libera sobre ele, mas quando chega a hora de José, a Bíblia diz que Jacó para, e ele fala algumas coisas que vale a pena a gente refletir, vale a pena a gente meditar, porque nós estamos falando agora, não de um filho indisciplinado, mas nós estamos falando de um filho amado, um filho cordial, um filho que estava em casa, amando e honrando o seu pai, um filho que tinha prazer de estar ao lado do seu pai, um filho que honrava a sua casa, um filho que honrava a sua família, não filho que abandona o seu pai lá no asilo, ou seus pais no asilo, não filho que esquece dos seus pais, não, nós estamos falando agora de um filho que amava a sua casa, de um filho que amava o seu pai, e essa honra que está na Bíblia, como princípio, jamais pode ser esquecida, se tem uma coisa que Deus não se esquece, é de todas as palavras que foram escritas, porque as sagradas escrituras não foram foram escritas por inspiração humana, toda palavra e toda profecia liberada na Bíblia, ela tem uma inspiração divina, e aquele que ordenou, que colocasse no livro sagrado, o texto, também é o mesmo que tem o prazer de cumprir, como propósito, esta palavra, por esta razão, Jacó que agora representa o Altíssimo, os patriarcas, eles tinham uma autoridade tão grande, dada, conferida por Deus, na vida deles, que uma vez falando, era Deus assinando embaixo, dizendo, tem que acontecer, tem que se cumprir, tem que fluir, só que a Bíblia Sagrada diz, que José, antes de ser abençoado com essas bênçãos do seu pai, ele enfrenta os desabores da vida, os contratempos que a história, L, l, lhe conferiu, a situação de José você conhece, se tornou crítica, só que quando chegou o tempo em que Jacó haveria de liberar essas bênçãos, essas bênçãos seriam estendidas sobre as gerações, o que eu quero dizer para você é que as bênçãos não param em nós, as bênçãos não param na nossa vida, as bênçãos não terão fim na nossa história, eu estou profetizando de olho aberto para você, que as bênçãos de Deus vai cair sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre a tua descendência, sobre aqueles que estão à sua volta, eu estou lhe dizendo que a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida, e todos aqueles que saíram de ti serão abençoados com a bênção do Todo-Poderoso, e se o diabo está dizendo ao contrário, é mentira, Existe um propósito de Deus para isso. Então nós estamos vivendo numa sociedade, cujos pensamentos se equivocaram, e as pessoas partiram para o outro lado, sendo que as bênçãos do Eterno, foram liberadas sobre a igreja. Quando José, que representa na tipologia, na simbologia, a Bíblia Sagrada nos mostra como aquele que tem a capacidade de abençoar, mas só tem a capacidade de abençoar porque foi abençoado, só pode dar quem tem, quem não tem, não tem condição de dar, por isso Jacó disse assim, José é um ramo frutífero, ramo frutífero, junto à fonte, o que, que Jacó está querendo dizer? José é um ramo frutífero, mas não é plantado lá no deserto, não é ramo frutífero, plantado no nordeste do Brasil, agora tem algo que o presidente conseguiu levar água para lá, mas quem já teve a oportunidade de fazer missões no nordeste como eu, sabe que a terra é seca, José não será um ramo plantado no deserto, José será um ramo frutífero, plantado junto à fonte de água, quando você lê o Salmo 1 a palavra diz que, e será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, nunca antes, nunca depois, porque aquilo que vem antes, não lhe traz sucesso, e o que vem depois, lhe traz cansaço, mas o que vem no tempo certo, na estação própria, assim é o grande Deus, estabelece o tempo a hora e o momento será plantado junto à fonte. Eu venho profetizar para a tua vida que tu não estás plantado num deserto. A Canaã não é um deserto, a Canaã é uma fonte que jorra a água da palavra e que traz revelação para a tua vida. José será plantado junto à fonte de água. E a Bíblia continua dizendo que essa bênção, os flecheiros o flecharam e odiaram. José foi flechado. José foi odiado, você sabe o que quer dizer essa palavra, os flecheiros flecharam, usaram mentira, usaram calúnia, depreciaram ele, defamaram ele, colocaram ele à exposição da zombaria, só que sobre ele tem uma bênção, os flecheiros o flecharam, o tempo de angústia existiu na vida dele, mas foi uma passagem, ele não morou no meio da angústia, não conviveu com a angústia, ele passou pela angústia, é o que a Bíblia está dizendo, os fecheiros o flecharam, até inventaram calúnia contra ele, mas o caluniador vai dormir de cabeça para baixo, igual um cego, meu irmão, e você vai dar glória ao teu Deus, porque existe uma palavra de bênção liberada sobre a sua igreja, o que é a calúnia? A calúnia é o que defama a gente, que coloca a gente para baixo, que aprisiona a gente nos nossos sentimentos, você sofrer por coisas que você não fez Ou você viver uma situação Ou ouvir coisas que você não falou, e colocaram você entre a parede, mas a Bíblia diz, e os flecheiros os fecharam, mas não prevaleceram, eu venho dizer para você, por um caminho vai vir, mas por sete caminhos vai ter que correr, ou oh, vai se levantar de um lado, vai se levantar de um outro, mas tem uma palavra segura para a tua vida, aquele que prometeu é fiel, ele é poderoso, ele é justo, ele não falha, vale, ele vai honrar o propósito dele para a tua vida, terceiro, a Bíblia diz, o valente de Jacó, o pastor de Israel, a pedra de Israel, Deus é apresentado a José, como aquele que tem intimidade com ele, repara o que Jacó está dizendo, o pastor de Israel, a pedra de Israel, o que Jacó está dizendo a respeito do seu filho, é que ele viveria uma intimidade, uma aproximação, e você vê isso na Bíblia, José mesmo preso, era o homem que tinha as revelações, prendiam no corpo, mas não prendiam a alma, José deitava-se para dormir, os sonhos de José eram revelações, José se levantava pela manhã, quando contava os sonhos para José, José tinha interpretação, José é um homem de intimidade, essa é uma palavra profética, liberada sobre, do pai de José para José, a intimidade, a tua aproximação com Deus vai ser grande, o diabo até tenta impedir a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus, mas eu quero dizer para você que é o maior propósito de Deus que você tenha com Ele comunhão, que você tenha intimidade, que você conheça as coisas do coração de Deus, o sonho de Deus é que os seus filhos tenham aproximação, é tão lindo quando o filho tem intimidade com o pai, filho quando chega na casa de pai, hum, ele não pede para fazer as coisas, ele coloca a mão, porque o que o pai tem é dele, quando o filho tem intimidade, é o que Jacó está dizendo, tu terás intimidade com o teu pai, <risos> aleluia, o pai vai te dar uma intimidade, uma aproximação tão grande, Paulo vai dizer que nós, na igreja do novo testamento, somos como despenseiros de Deus, ou seja, que cuidamos da dispensa, só cuida da dispensa quem tem intimidade com ela, Irmãos, e cuidar da dispensa é ter intimidade e ter acesso àquilo que nos dá alimento. Paulo está dizendo no Novo Testamento que a igreja será como dispenseiro, que os crentes terão intimidade, que os crentes serão próximos, que os crentes terão de Deus uma aproximação grande. É claro, se eles quiserem, se as pessoas não quiserem, não terão ninguém é obrigado a nada, mas aqueles que o pai chamou, que o pai separou, precisam entender que a intimidade é algo precioso, quando você tem intimidade, você abraça, você tem prazer de estar perto, você tem convicção que na hora certa você será ajudado, porque o íntimo nunca vai abandonar aquele que ele ama, então Jacó está dizendo, tu serás íntimo do Pai, e eu profetizo isso também sobre a tua vida, se até hoje foi deserto, tem fonte de águas para a tua vida, se até hoje foi fracasso, eu venho dizer o Deus da intimidade, da revelação, que quando se revela a nós, muda o ambiente, quando ele entra na casa, não tem demônio que fique, quando ele está na nossa vida, pode fazer obra de feitiçaria, pode colocar na encruzilhada, pode deitar farinha, cachaça, pode colocar o que for, mas o crente continua firme, porque com Deus nós somos a maioria, oh, aleluia, aleluia, quarto lugar, José foi separado dos seus irmãos, olha o que Jacó está dizendo, irmãos, isso é complicado, quem tem mais de um filho sabe do que eu estou falando, o pai não pode declarar preferência, um pastor muito conhecido no Brasil, não vou citar o nome, porque ele é pastor de uma grande denominação no Brasil, um, um, um amigo meu perguntou a ele assim, no púlpito da igreja, ele disse assim, você, fulano é, é a tua preferência, ele se calou, ele fechou, não deu resposta, e no final chamou o um amigo e disse assim, nunca faça tal coisa, filhos são filhos, se eu declarar preferência para um, eu tenho três gente, é uma guerra, é uma guerra, eu sei do que eu estou falando É uma guerra O meu mais novo tem 16 anos Se eu der alguma coisa no mais novo A outra tem 26 Eu falo, minha filha, agora tu vai ajudar o papaizinho A outra tem 28 Mas tu fez pela minha irmã Ó, tu, tu deu para o meu mais novo Tu deu para o meu irmão quem tem mais de um filho sabe a problemática que é, porque filhos nunca estão satisfeitos, irmão, uma mãe e um pai criam dez filhos, mas dez filhos não dão conta de cuidar de uma mãe e de um pai, é incrível como a gente tem que se dividir, e eu fico imaginando Jacó nessa situação, porque Jacó agora não está falando dele mesmo, o que está vindo para Jacó é uma revelação do alto, e ele vai ter que falar aos filhos, a cada um vai ter que liberar uma bênção, quando chega na hora de Jacó, ele diz assim, você foi consagrado, você foi separado, ou seja, Deus separou você, para ser diferente dos demais, olha o que Jacó está dizendo, você vai ser mais abençoado do que todos eles, eles vão ter uma porção, agora você vai ter uma porção dobrada, é complicado, mas é a Bíblia que diz que Deus assim determinou e discutir com Deus é perda de tempo, às vezes nós queremos questionar Deus, por é que tu está abençoando fulano mais do que eu, porque tu deu a fulano, fulano tem menos tempo que eu de crente, como se tempo de crente fosse de aposentadoria no evangelho, Deus tu está fazendo mais por um e menos por mim, irmão vai entender, Deus escolheu alguém com o propósito de abençoá-lo, Jacó disse, foi consagrado, a questão consagrar é separar, ou seja, Deus deixou onze aqui, e colocou Jacó aqui e colocou José aqui Deus está dizendo os onze aqui vão ser abençoados mas José, vai ter uma aproximação a mais, só tem uma coisa que faz um filho de Deus se tornar muito abençoado eu vou lhe explicar, a bênção ela se dá por meio da comunhão quanto mais comunhão você tiver com os céus, mais perto de Deus você vai estar quanto mais sensível você for, a voz do Espírito Santo, e não fique pensando que vai vir uma voz aqui para te assustar, o Espírito Santo fala aqui no coração ele dá paz aqui dentro As coisas de Deus não traz contenda Não traz perturbação As coisas de Deus traz paz, traz tranquilidade É por isso que de vez em quando Parece que uma grande porta se abriu para você E não traz paz no teu coração E você diz, eu não sinto tranquilidade E às vezes uma porta pequena abriu para você E você diz assim, eu sinto paz nessa porta pequena Porque Paulo disse, uma grande porta se me abriu Mas nela há muitos adversários e, De vez em quando Deus abre uma porta pequena E dentro da porta pequena se abre uma porta grande, porque nós vivemos no mundo dos relacionamentos, é por indicação é diferente quando alguém fala de você, é diferente quando alguém levanta a voz para dizer quem é você, os teus lábios não prestem louvores a você mesmo é diferente quando você entra nessa porta, porque foi separado irmãos, o crente quando é separado ele é diferente em qualquer lugar ele é diferente no meio da família alguém olha assim, esse é diferente dos mais, não é geneticamente não, ele é diferente, o jeito dele é diferente, se porta diferente, no trabalho ele é diferente, ele, ele é cisudo de palavra, pode ser o que for, pode ser tranquilo, tranquilo, bem relax, não tem problema, mas ele é diferente, as pessoas olham para ele, o que vê nele é um brilho, esse brilho vem por meio da separação, a separação de Deus faz a gente brilhar Foi o que Jesus disse Vocês devem brilhar como astros neste mundo E se você não entendeu isso Você não nasceu para ficar ofuscado E se estão te ofuscando Vai chegar a hora que o brilho de Deus vai aparecer com muita intensidade Como o sol ao meio dia Porque o teu Deus é o Deus que abençoou a você e a sua casa Dê uma um aplauso, bem forte, a esse Deus que é maravilhoso, quinto lugar, o Todo Poderoso te abençoar, com as bênçãos do céu, com as bênçãos de cima, olha o que Jacó está dizendo para José, José, tu vai ser abençoado com as bênçãos de cima, que são as bênçãos de cima pastor, são os livramentos, são os cuidados, você já, já, já parou para pensar que de vez em quando, no, nos 45 do segundo tempo, quase terminando a partida, vai Deus e entra na causa e vira ao teu favor, você já parou para pensar nisso? Por quê? Porque as bênçãos de cima são uma provisão, em forma de provisão, em forma de cuidado, quantos de nós já não passamos por momento na nossa vida, em que a nossa situação se tornou crítica, e parecia que a gente ia ser envergonhado, que o diabo ia rir da gente, mas de repente quem se levantou foi o leão da tribo de Judá, e botou Satanás para correr, e nos deu vitória, porque as bênçãos de cima, vêm como exaltação, dançãos de cima, é exaltação na vida de alguém, é diferente quando você conquista pelos seus méritos, e quando Deus determina te abençoar, é diferente quando a sua força faz você chegar, e quando Deus te coloca, trezentas vagas, um milhão de candidatos, e você se julga o pior de todos, e de repente, quando se vai olhar na lista dos classificados, está lá, o crente, ô oh, glória, chegou, por que chegou pastor? Chegou porque existe um cuidado da parte de Deus, as bênçãos de cima, são bênçãos espirituais, livramento, cuidado de Deus, Às vezes Deus te dá livramento que você nem imagina as pessoas vão e tomam prejuízo e você se levanta para dizer, eu entrei nessa peleja e saí de posse de vitória, o que são as bênçãos de cima? São as visões espirituais, são os dons espirituais, são bênçãos de cima, o Senhor te abençoou com as bênçãos de cima, José você vai ser diferente, você vai ter as bênçãos de cima, aonde você chegar José, as pessoas vão querer te ouvir, porque quando você abre a boca, você fala coisas de cima, não é coisas de baixo, José, a tua palavra, ela tem revelação, e revelação é coisa de cima, José, você tem profundidade, porque só consegue no profundo do coração de Deus, aqueles que são íntimo, amigo, deita a cabeça no lado do coração, aleluia, então intimidade, a bênção de cima é aproximação, Deus está dizendo para você hoje aqui, você tem direito às bênçãos de cima, não existe acepção de pessoas, o nosso Deus disse que essas bênçãos são para os seus filhos, e você vai dizer, não pastor, aqui dentro da igreja Deus separou alguém para abençoar dessa forma, não, as bênçãos de cima são para a igreja, a igreja já foi separada do mundo, a igreja já foi separada das trevas, a igreja já é diferente, já existe sobre a igreja uma promessa de vitória, uma benção liberada sobre ela, é direito seu, é direito da sua casa, é direito do seu filho, é direito da sua família, você tem direito a ter os dons de Deus na sua vida, pastor, eu gostaria tanto pastor, como crente, de ser um profeta nas mãos de Deus, Bênçãos de cima, é direito seu, pastor, eu gostaria tanto de ter a interpretação das línguas, é Bênção de cima, é direito seu, agora qual o segredo? buscar ao Senhor, quando você busca ao Senhor, o Senhor se deixa achar, quando você se aproxima dele, é impossível você se aproximar de Deus, e não tomar posse das bençãos de cima, a visão é uma graça, e tem gente dentro da igreja que tem visões extraordinárias, os dons espirituais são uma dádiva, e a igreja tem direito aos novos que são são a, a, apresentados a ela, você tem direito, toda a igreja tem direito, todo crente tem direito, porque o crente foi separado, você já não mais vive o mundo, porque o mundo já não te pertence, você já não anda, já não fala, já não vive mais como o mundo, porque você foi tirado dele, e se você foi tirado dele, você tem direito às bênçãos de cima, diga um aleluia meu irmão, e para finalizar a sexta, a sexta bênção, as bênçãos de teu pai te excederão, as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos roteiros eternos, elas estarão sobre a tua cabeça, bênçãos da terra, aí vem um bando de gente, não pastor, porque eu sou crente, agora não, que os crentes estão ficando mais inteligentes, aí chegava o um irmão, gente de humildade, jeito de humildade, todo sujo, levantava a mão, caía dois do lado, miserável usar mal arrumado, e não é porque não tem condição não, é porque o cabra é as bênçãos da terra é direito da igreja você quer ver uma coisa? você percebe, eu vou falar até fora do proposta de evangelho eu não sou pregador de teologia da prosperidade, vocês nunca viram pregar essas coisas aqui mas deixa eu explicar uma coisa para você não é viver no limite não quer dizer que você seja mais santo que eu não pastor, agora pastor eu sou mais crente que todo mundo virei crente pastor não a igreja tem direito às bênçãos da terra também e se fores fiel ao Senhor teu Deus, comerás do melhor da terra, é promessa, é promessa de Deus, é promessa, já para com esse negócio, vai chegar o tempo que a igreja vai parar desse esse negócio, e comprar aí 300 vezes, 300 vezes, as bênçãos da terra também é direito da igreja, a cura das enfermidades, as bênçãos da terra também é direito da igreja. Não, pastor, é a minha doença, é a minha enfermidade, tua não. Você nasceu para ser livre, você nasceu para ser saudável, você nasceu para ser feliz. Não, pastor, essa é a minha depressão, tua não. Isso está na tua vida desavisado. Veio por um caminho, é hora de correr por sete, é hora de sair da tua vida, é hora de você ficar de pé, tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida, meu irmão. Bota para correr, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Não, pastor, eu, pastor, para eu, eu ser abençoado, pastor, eu tenho que pagar penitência. Tem nada, tem que ser fiel à palavra. Se você for fiel à palavra, o Senhor vai te honrar. Tem bênção de Deus chegando para a tua vida. E se você não entende as bênçãos da terra, é direito seu. Eu sou prova do que é viver um milagre aqui na terra também. Do Deus que envia, do Deus que suple, do Deus que responde, do Deus que entra. Na hora que ninguém imagina que se levanta e abençoa nossa vida. Eu sou prova disso também. E eu vou profetizar para você isso, meu irmão porque você tem direito às bênçãos espirituais, mas tu também tem direito às bênçãos da terra, eu não sei qual é a porta que você quer que o Senhor abra para você, mas eu quero te chamar a profetizar, eu quero te convidar a liberar as palavras do mundo espiritual, eu não sei qual é a área que você está precisando de um milagre, mas o teu Deus que conhece está dizendo para você: é direito. Se a bênção de cima é direito, se a bênção da terra é direito, se a portas que estão fechadas aqui embaixo é direito teu, eu vou abrir para você. Se a portas que estão fechadas no mundo espiritual e você não consegue sair dessa mesmice, vai se abrir para você porque você também tem direito. Eu te abençoo com as bênçãos de cima, José, e te abençoo com as bênçãos de baixo. Levante as suas mãos e vai profetizando. Vai declarando isso, vai profetizando sobre você. Vai profetizando sobre a tua casa, vai profetizando sobre a tua vida, meu irmão. É direito. É direito seu. Tu não foi separado por Deus para viver aprisionado na prisão que estava. O Senhor abriu a porta dessa ganhola para você voar. Não volte ao casulo, não volte à prisão. O Senhor te libertou para você ser livre. Levante as suas mãos e cante. Cante adorando ao cordeiro. Dois espirituais agora você que está aqui enfermo você que está aqui precisando de cura seja no corpo físico ou seja na sua alma você sabe onde está doendo eu quero orar por você nesta hora. Sobre a tua vida nesta manhã está sendo liberada as bênçãos de Deus. Hoje você vai sair daqui tomando posse dessas bênçãos. Em nome de Jesus. Deixa seu lugar você que está enfermo. Está precisando de uma cura no seu corpo físico. Está precisando de um milagre no seu corpo físico. Você que está enfrentando batalhas espirituais... Não consegue dormir, está com insônia, está tendo Quero visões e vendo vultos dentro da sua casa. Venha, eu vou orar por você. Aleluia. Espírito de Deus Alguns anos atrás Alguns anos atrás O irmão nosso Lá no norte dos Estados Unidos Na cidade de Boston Enfrentou uma batalha terrível com um crente dentro da igreja que não se converteu e tentou perseguir esse irmão Ou melhor, perseguiu esse irmão Porque ele era muito próspero Na vida espiritual e na vida financeira Esse irmão entrou pelo México Esse outro irmão, sendo cidadão americano Ele chamou a imigração para esse irmão Com inveja da sua prosperidade Jacó disse, vão atirar flechas contra a tua vida Vão se levantar com calúnia Vão tentar contra você mas não vão prevalecer, o que aconteceu? A imigração prendeu esse irmão como se fosse um bandido, um crente, um homem fiel, esse irmão foi preso, quando a juíza foi julgar o caso dele, foi olhar o histórico de vida dele, a prosperidade que ele tinha, os recursos que ele possuía, e principalmente a sua fidelidade ao pagar os táxis desse país, ao ser fiel nos seus impostos. A juíza disse assim para ele: Você é digno de ser um cidadão americano. E deu a esse homem o direito de viver legalmente nesse país. O que eu quero dizer para você, meu irmão, que você tem direito às bênçãos de cima. Da glória a Deus, aleluia. Fala línguas estranhas, mas também tem direito à bênção da terra. Eu vou orar para você, que as coisas estão presas na imigração, está barrado na imigração, o diabo está tentando te destruir. Eu vou orar por você, eu vou clamar pela tua vida também, porque os céus nesta manhã tem compromisso com a palavra que é ministrada nesse santuário. Espírito Santo, não há enfermidade, não há mal. Não há doença no corpo, não há espírito maligno que se apresenta à madrugada. Vultos, visões, espíritos imundos que se apresentam à noite, que prevaleçam contra aquele que foi separado. A Tua palavra diz que o Senhor separou a Tua igreja do mundo. Aqui estão os Teus filhos com os Seus joelhos dobrados. Pessoas que estão com portas fechadas aqui na terra, estão precisando que uma porta grande se abra. Filhos e filhas que dobraram seus joelhos aqui, porque estão esperando o agir da tua mão na imigração. As flechas foram lançadas contra ele e contra ela, mas no nome de Jesus nós estamos ordenando que se movam as águas do Espírito de Deus nas áreas mais específicas Deus, o teu filho tem direito a ser feliz no seu casamento a tua filha tem direito a ser feliz no seu casamento todo demônio que se levanta contra a vida conjugal nós repreendemos as bênçãos espirituais estarão sobre o casal mas as bênçãos da terra também nós profetizamos essas bênçãos sobre as famílias que o diabo seja repreendido dentro das famílias que os demônios que estão autuando senhor alguns por legalidade Pai, nós estamos ordenando caia por terra as forças ocultas as obras das trevas toda batalha judicial seja vencida pelo poder do nome de jesus teus filhos precisam que o teu nome seja engrandecido que a tua palavra forte seja liberada. Que o teu milagre aconteça. E nós profetizamos. E nós declaramos no poder do nome de Jesus. Aquilo que a tua palavra nos assegura. Se formos fiéis, comeremos do melhor dessa terra. Portas abertas para este povo. Milagres acontecendo na família. Milagres acontecendo na vida espiritual. Milagres acontecendo na saúde. Que as bênçãos liberadas sobre José alcance a vida da tua igreja agora Senhor agora Senhor no nome de Jesus no nome de Jesus Deus te alcança, você que está afastado da igreja, você que não tem a Cristo, deseja aceitá-lo. Esse amor de Deus bate a porta do teu coração. O Senhor tem falado para você hoje: você foi separado, homem, separado para viver uma vida comigo, não para viver um romance comigo, mas para viver uma intimidade comigo. Você foi separado para viver uma vida de aproximação é a comunhão que eu quero dar para você, eu quero liberar sobre a tua vida as bênçãos de cima, oh, o Espírito de Deus está te convidando, você que está afastado da igreja, a levantar as suas mãos e vir correndo publicamente, declarar que você hoje está se rendendo a Jesus Cristo como seu Salvador, a você que não tem a Jesus, a vir correndo, receber o plano da salvação, todo demônio que segura almas, todo espírito que prende vidas, todo demônio que trava as pessoas, todas as obras das trevas que tentam aprisionar, no nome de Jesus, nós a igreja damos ordem, saia, saia agora, porque é tempo de libertação e salvação, no arraial dos santos, Onde está a primeira pessoa? aonde está a segunda pessoa? a segunda vida que quer entregar sua vida a Jesus está vindo a segunda vem a terceira porque esta manhã as bênçãos do eterno estão sendo liberadas chama o filho está vindo ao altar com lágrimas ele entendeu que o pai tem bênçãos de cima para a vida dele mas pessoas que querem a Cristo é hora de você vir correndo satanás larga as almas em nome de Jesus Tá vindo a terceira A salvação bateu a porta Se você está aqui Filho de Deus E quer reconhecer o Pai publicamente Deixe seu lugar e venha rápido vem correndo, vem correndo, nós vamos orar por eles, mas é hora de você decidir também, venha o teu pai te chama, oh, estenda as suas mãos, demônio estou te ordenando, Largue esta vida agora. Tu estás prendendo ele lá dentro daquele quarto. Sai de lá agora. Em nome de Jesus. Salvação bate à tua porta. Venha, porque hoje é o dia do Senhor salvar a tua alma. Aonde está a quarta vida? Que quer Cristo? Se está afastado, volte. Se não tem a Jesus, aceite Ele hoje. Levante as mãos, igreja. Pablo, estenda as suas mãos. Ajuda aqui orando também. Pode impor as mãos e abençoar. No poder do nome de Jesus. Todas as guerras mentais e espirituais que estabeleceram-se na vida dessas pessoas ao longo desses anos que lhes impediram de ter encontro com o Salvador que lhe aprisionaram fora da igreja todas as maldições que foram lançadas ao longo desses anos todos os espíritos que receberam legalidades para atuar no nome de Jesus eu estou lhe ordenando largue essas vidas agora largue essas vidas agora saia dessas vidas agora, porque no nome de Jesus, nós ordenamos a libertação, Espírito de Deus, ocupe todo o espaço do coração, ocupe toda a casa, Senhor escreva os vossos nomes, no livro da vida, conceda a eles, a paz que só Jesus Cristo pode dar. Põe na cabeça deles o óleo da tua unção. E a partir de hoje, separa eles para o santo ministério, para a tua casa, para a tua obra, para o sacerdócio real, para o serviço. Em nome de Jesus, tua mão sobre eles, tua bênção sobre eles, o sangue do cordeiro sobre eles, a vitória sobre eles. No nome de Jesus, nós ligamos essas vidas aos céus e nós declaramos os céus sobre elas, em nome de Jesus. Oramakam Glória é a Deus Alaba su i